E aí, nos vemos de novo caraca Então, eu disse que ia começar essa série do caçador de noobs de GT O que que vai funcionar os caçadores de GT? Já estão vendo que tem uma playlist aqui de 52 vídeos aqui né? Vamos começar aqui nossa série com o Felipão aqui Nosso queridíssimo Felipe Pão Gamer <risos> Então tá, antes de começar o nosso react aqui, né, like, inscrever, compartilhar, comentar, e é isso, vamos chegar a 500k agora, e depois vamos tentar chegar a 1k, hein? vamos ver se eu consigo alcançar essa meta, hein, será que consigo? Vamos descobrir. Tá começando aqui, o título já específica a situação inteira, o jogo mais difícil do mundo. Por isso, que ele não viu o osso. Então tá, vamos indo aqui nesse vídeo. aí, só deixa eu ver aqui nos comentários. Gostei muito de mais vídeos de GD. Algumas dicas. Tenta fazer um vídeo por semana ou mais. Se gostar do jogo. E passa um nível de cada vídeo. O jogo não é só esses níveis principais. Também tem um modo online. Modo online! Onde existem milhares de outros níveis muito melhores. Que os principais... É, isso aí é verdade. Cara, cara, cara muito bom, cara. Parabéns pelo trabalho, fosse assim, minha inspiração. Inspiração ensinou. Tá bom, tá bom. Vamos indo, vamos indo logo, né? Já tô demorando. <risos> Não começa o vídeo, tipo... sabe? Por que mano? mano? pelo menos, pelo menos o cara <risos> teve uma ideia boa no início, né? Teve uma ideia boa. Ah, não, não, não, não. Pera aí. Também tenho aqui. <risos> Pronto, já tô chavoso aqui. Quem aí também é apaixonado por música? Qualidade de som dessa caixa? Eu, foi. O Geometry Dash. Do GD? Quem ia fazer isso aí dentro do GD? Um jogo aí de música, um jogo bem legal que eu já trouxe nas antigas também para você É, ele, ele realmente trouxe nas antigas. Vamos testar a potência de som dessa caixinha aqui, portátil? Mas pra quê? Então, partiu! E galera, não, não, que desnecessário, era só, usar um fone. <risos> Ele tá fone aqui. Ele disse que ia usar a ca... Ó, a caixinha já tá posicionada aqui no fundo. Se eu passar das fases, um ponto a mais, ó. Foi tudo graças à caixinha da LG. <risos> Faz muito tempo que eu não jogo o Geo Dash, mas eu já vou começar a fase mais avançada, eu acho, pessoal. Vou começar a mas... fase aqui. Não começa assim. Agora entendi o porquê que a série é chamada de Caçadores de nuvens de GD, né? Dica: Não comece uma fase mais difícil. O Dryout já vem com a mecânica da gravidade, já. Do portal de gravidade, já. <risos> Ele já foi nessa daí. Vai, vai. Aqui? Ó. Parece que não ajuda tudo assim, não, hein? Ai, ai, Parece que atrapalha isso, hein? Esse jogo é um jogo bem complicado. <risos> Bem COMPLICADO Só que É possível que ele não usou o modo prático, né? Então... Vai! Ah, pelo menos ele não tá tão ruim assim como Tô antes muito online Ah, agora... Modo gravidade Nossa, já foi pros 37 Nossa outra música aqui. Essa... Não é feita, não Mano, vamos que vamos, vamos vamo, hein? Tem um copyright legal. Ah. Ai, mano, 20%. Mas eu tô indo bem. <risos> <risos> tô indo bem. Quer <risos> que Mano, tem que ser conforme o ritmo da música. Então, joga Energizer. Ali bugou, mano. Bugou. Você não tou. Ah, o drop, o, o drop, mano. Ai, velho, eu vou colocar um sertanejo aqui, mano. Peraí, peraí, peraí. Que música, que música é essa? Ah. Nada. Também tá explicado, né? Tem que ser mouse, tipo, esse aqui. Esse aqui é um jogo pra você ficar pistola, não tem como. <risos> Quer dizer, tem momentos que é. Tipo, uh, tentando passar Eu não aguentava mais jogar aquela fase, então... <risos> Já tá no 50%. Pô. Ah, mano, é <risos> Velho, tamo de nave, tamo de nave. Nossa, de nave. já tá na Olha. chip. Tamo de nave, de nave, nossa senhora. Esse verde, pelo amor de Deus! Nossa, mano, eu escutei essa música. Velho, eu já acordei. nessa música hoje não pode só ir escutar a música. Difícil, aí, velho, esse... nossa, ah, não vai chorar em alemão, mais um por vai chorar em alemão. O problema tá naquela fase verde, mano. E estão ligados que a fase verde é o, é o final, já né? <risos> fase verde. <risos> Pera aí, essa daí é a tempo de que ele consegue passar. É, é, é assim, é sim, é sim, sim. É, vocês não merecem ver isso tudo aqui não, tá? Essa aí eu vou realmente acelerar o vídeo. Vai, vai indo de Ah, passou. Mano, tá bom entendendo o som, ó. A caixinha tava ligada ali atrás, mano. E deu certo. Como que você ele deu certo? Tá, ah, tá, tá. É isso? Ah, eu vou dar like, né? Ele se esforçou, né? Então, eu isso, a primeira parte aqui, né? Eu espero que tenha gostado de novo. Like, se inscrever, compartilhar, comentar. E é isso. Até a próxima e falou.